Domênico? Pô, esqueci, o Beto Olha e o. Caramba, Zé o, sim, o Zé. Zé Paulo, Joclinho. E Olha... o coroazinho, o carequinha é, de barra. É me deu um branco, pelo amor de Deus. cara gente boa. É, gente boa, sim, sim, sim, sei que é. Eu é. não vou lembrar também. É o Barbixinha, carequinha, parece o cara do diz, pô. Não vou lembrar. Mas enfim. É. E aí eu fui patrocinar, o Bola. Você foi patrocinar? Aí tava patrocinando. Aí, cara. Quem que tava o Domênico? O Domênico, o Sombra. Sombra. Mauro Miranda. Eu não me lembro se tinha... Lélio Teixeira. Lélio Lélio, Lélio, Lélio, Lélio, Lélio, Lélio, Lélio, Eu não me lembro se tinha o... Se o Provolone já tava, o Popetone já tava Oi, ou não. Uhum. Devia estar, tá, devia estar. Tá. É bem... É de, ele é ah, bem José tu... o Zé Paulo. Paulo era o comercial e fazia, ele o do programa. Uhum. E aí e você veio patrocinar né? o programa. Eu tava patrocinando. Aí, cara, um dia... O Sombra pediu para marcar um almoço lá, com os donos da rádio, e para levar lá o dono do FFC... E eu falei pro dono da defesa, eu falei, ó, oh, eu acho que esse almoço é pra eles agradecerem o patrocínio e, vou e o programa... E vai, vai acabar. Vai acabar, porque os caras estavam numa puta briga. O programa é, já tinha rolado uma puta treta dos caras lá. Entre eles? Tipo, meu, o programa tava, tava manco, capenga, porque não tinha não, tá uma merda de clima e aí eu falei, ó, eu acho que eles vão para agradecer que a gente que uhum, uhum. o programa acabou no meio do almoço, Sombra falou para mim, pô, você não quer fazer o, o Style 97? Eu falei, eu? eu? nunca fiz que pô, que tem a ver, é ah, meu, você é corintiano, você é engraçado você conhece todo mundo aí pô, vem fazer aí eu saía do FFC 5 da tarde ia lá o doutor Arnaldo ainda que era uhum. ali do naquele predinho, prédinho ali o formiguento ali, ali mesmo e comecei a fazer o programa. Aí, seis meses depois, o dono da rádio falou: pô, fica aqui, já pega o comercial, babá, babá, babá, Já junta tudo. Aí eu tudo. gostei fiquei. Aí eu fiquei, cara. Aí, um ano depois, eu fui lá no lance. Eu fui. Porque eu sempre fui o cara de pau. As pessoas hoje perguntam assim, pra vocês é igual. Porra, não tem uma dica, um conselho? Que dica, velho. É ser cara de pau. Vai pra cima, meu irmão. Pastinha debaixo do braço. Pastinha de debaixo do braço. Foi o que oh, eu fiz no lance. Ó, tem uma ideia aqui. Foi o que eu fiz no mete lance. Eu a mete a cara, mete a cara. ainda aquelas pastinhas de plástico, lembra? Sim, sim. E imprimia tudo lá, botei um monte de coisa. Projetinho. <coughs> fui lá no lance, além no limão. Mas, tipo, você eu foi, fui mas, lá, por Mas coisa você coisa moleque, você assim. já curtia futebol? Ou foi uma coisa Não, que aconteceu lá. na Não. tua vida? Isso é desde você criança. queria fazer isso? Não. Bola, eu tava fudido na vida. Eu tava quebrado, eu tinha confecção lá no Bom Retiro. Você tinha confecção. Eu não tinha mais pra quem dever não dinheiro. Não tinha nada a ver com nada. Eu não você tinha tava mais devendo? Pra quem de... Você tava devendo? <risos> tá louco, eu quebrei. É, mas eu não me arrependo de ter feito as coisas, porque o que eu sempre falo. Eu não quebrei na putaria, sim, sim, sim jogando, cheirando, bebendo, perdi trabalhando. Fiz as coisas erradas, provavelmente. Não tinha capital de giro, você ia descontar, duplicar, o cara não te pagava, vira uma bola de neve. E eu passei muito... Quando eu conheci a minha mulher, a Re, eu não tinha carro. Eu já tinha perdido até o carro. Eu, eu saí com a minha mulher quando eu na mulher pra ir jantar. Eu ligava às vezes para pros amigos que tinham restaurante e Libera aí, né? É, meu. libera aí. Tô fundido cara é. <coughs> sério Benja então você começou com confecção eu nunca imaginava isso Sim, eu, eu comecei eu a não. trabalhar cedo não com... não sabia, Pô, eu, conhece... eu comecei... Demo, que bosta né? a gente conhece eu comecei as de superficial <coughs> pra caralho não é porque às né? vezes, eu... é vezes os caras falam assim ah o beijo é puta playboy o cara foi playboy velho playboy Mas passei a maior parte da vida eu passei fudido esses caras vêm falar de playboy aí os caras ah dá dica dá conselho fala, ah meu amigo vai mete, acima, a cara, velho. mete a cara o que eu, eu, pra mim do céu só caiu o cocô de pomba e água da chuva, velho. Vai pra cima, cara. Quando tem uma oportunidade, abraça, né? Uhum. E o legal de ser. Quer dizer, o que é legal. Na, mas na vida eu tenho o seguinte: até quando você tá na merda, você tem que saber. Tem que tirar você uma tem, vantagem. Você tem que tirar. Aprender alguma sim, coisa. Sim, sim. Porque o cara que tá na merda e não aprendeu nada. Vai pro caralho. Vai pro caralho. Vai pro caralho. E aí isso me deu muita casca, né? vou letar, Porque. Vou entrar lá o vi você aprendeu a se virar mano é mesmo? Não, por isso que eu achei estranho você encarar um negócio eu lembro que quando, quando o tu tinha me chamou foi agora porque eu, eu entrava no pânico falava duas besteiras e ia embora eu fazia eu montava na piruinha e ia embora assim eu não queria fazer aquilo porque não era minha não era minha praia nunca foi eu fiz faculdade de biologia Eu caralho. fiz economia então eu vou <risos> <eu, eu, eu, risos> na puc Fez bem, fez bem, bom pra caralho, fez meu. bem pra caralho, já começou legal, mas você sabe, Benja que eu acredito. E aí quando você vai fazer, que o cara te chama, meu, eu me cagava, cara, foi cara, não sei sabe fazer Sabe o Amaralzinho, isso. o jogador? Sei, o Amaral. sei, sei, sei. O Amaral uma vez falou, eu falei, o Amaral falou, pô, os caras perguntaram se eu pipocava, eu tinha medo de entrar uhum. em jogo, falou, amigo, era coveiro, maquiador de coveiro, o é, que que pode sué? ser pior, velho, tô lá jogando bola, Ganho ganhando uma dinheiro, grana. Porra, vou ter medo, vou Ou menos bimpocar. gostosa, é porra. É o que pode ser pior? Pô, é, é gerente de banco te cobrando, é, é. factory te cobrando, é então, se... fornecedor te cobrando, ah, os papagaios batendo no Sei banco você não tem. grana. Você é eu, eu cheguei a ter 42 cheques devolvidos duas vezes. 42. 42, eu tenho um número até hoje. E quando eu fui começar a trabalhar, que eu, aí o que acontece? Mas por que, que você foi parar nessa onda de roupa? Porque. Não, eu. O meu tio tinha loja, eu com 15 anos fui trabalhar, fui você meio. Eu precisava trabalhar cedo, aí eu fui trampar. E era loja, confecção, eu comecei era cedo. Era tudo no negócio. junto. Ah, comecei cedo no negócio. Só que deu errado. Deu tudo errado. E. Chegou um dia, cara, que eu, eu precisava parar e falar assim: meu, precisa parar. Senão é que vai não, cagar de vez. Não, né? não tinha mais o que cagar, mas. Você ainda. Porque a pior coisa que tem pra alguém que tá fudido é quando ele perde a esperança, né? Sim. Você... Eu, eu... Aí fudeu eu, eu não bonito. tinha nome limpo, eu não tinha crédito, eu não tinha nada. Mas eu não desistia. A esperança eu... tava lá. Ah, você é machão? Eu não chorava? O quê? Não, quando eu nem chegava nem na nem minha é casa, é machão, chegava... É? eu chegava em casa à noite, sozinho, dentro do meu quarto. Eu desabava. Desabava, velho. Eu ia pras baladas em São Paulo e não entrava. Eu ficava caralho, na porta. Quantas vezes eu fui na Up and Down? Up and Down. Ali na Pamplona, uhum. E não entrei, ô, boletão. Caralho. Ficava ali já. até uma, duas da manhã, o caralho. Pegava um busão na 9 de e julho e ia embora. Aí eu falei. Aí eu falei, pô, mas eu preciso parar com isso porque não tá dando, cara. Eu não tenho mais o que perder. É. E aí eu arrumei. Eu fui chamado por uma família que eu tenho uma gratidão enorme, que é a família Chay, mandou na da VR, da Vale Refeição. Uhum. A VR 98 foi comprar o Campeonato Paulista de Futebol. Eles foram fazer um business novo. E eles me chamaram pra trabalhar, cara. Eu falei, jura? Com futebol? Por isso que quebrou. <risos> tô zoando, tô zoando. Não, não, tava tô quebrado suando, antes. Tô zoando. Cara... Puta perfeita. Ele fria. entrou, acabou. Não, não ver. é a VR. Não é o é VR, não é VR de roupa, animal. Ver. É vale refeição. Não, mano, deu eu uma quebrada. Quebrou, é, quebrou, é. Eu quebrou, é. quebrou é a maior do mercado. Beijo. Eu tô Deus o saco, cara. Eu vejo. Eu ah, que <risos> que eu vi, meu? O cara entrou. Ele tava no macro também. A empresa, também. empresa parou na hora. Eu empresa. Ele tá cada vez maior até hoje. Eu da puta, esses <risos> dois aí. Mas você sabe. Você <risos> sabe, bicho. Que... Eu vejo. O cara o entrou e tá... acabou. Me fode, Já comigo. é a concorrência, já veio em pau. Cuidado, Silvio Cuidado, Santos. pessoal. Cuidado, atenção, <risos> cuidado SBT. Aqui, ó. É, a... Vai cagar vocês dois, A Globo já vai comprar Libertadores amanhã, você vai ver. Olha só. Ai, cara. Mas, bicho, sabe o que eu acho legal de toda essa porra que você tá falando, que eu quero até entender um pouco mais? Meu. Dá errado, mas uma hora, se não fosse isso, você não estaria aqui. É Porque é, ele falou da é foda, né, Você né, sabe, mas você não sabe, é imprevisível. Eu, as pessoas falam, pô, mas você não tem vergonha de falar? Foi vergonha? Vergonha. Cara. Eu não roubei, eu não tava. Não matou ninguém. Eu tava não é? comprando cocaína, eu tava trabalhando que não condenava. Trabalhava de madrugada lá, o caramba, comendo não, pizza três horas da manhã. Quem estava se condenando era você, né, Agora, meu? sabe por que eu falo publicamente? Porque a gente vive hoje, infelizmente, um momento que as pessoas estão muito fodidas, cara. Tem muita gente fodida Muita gente desesperada Sem esperança E aí, cara Muita gente quebrou na pandemia, né? Porra. E aí quando eu falo isso, Hã? cara, você não faz ideia A quantidade de mensagem que eu recebo Eu imagino E aí eu fico feliz de falar, o cara fala assim Puxa, eu me inspirei e você eu não Você vou dá uma desistir. força pra turma Porque é verdade, O que a gente é verdade, fazer? Não, não tem o que fazer a mais não. a gente não, Ontem até postei, não sou banco Os caras pedem, oh, faz um pede, pede Eu não tenho Fazer isso, cara. Pede E outra. Cara de tá? não, e outra, cara. Ajudar, ajudar mesmo, não é você dar uma grana pro cara, porque você não vai ajudar. Você é. vai resolver um problema ali. Instantâneozinho ali. É... É o seguinte, ele, você vai ter novo. que dar dinheiro de novo. Então, a família Charme na Vé me ajudou como emprego. Te deu um é, trampo, Emprego é, é tudo, emprego, né? Emprego, velho. E você, aí? Mas você fazia o que na VR? Então, aí a VR comprou o um campeonato para de futebol. Eu cuidava de toda a parte operacional do campeonato de 98, ela é o que fazia. A parte Bilheteria, da Bilheteria. Ah, é. Tu, é Bilheteria? Tu... É, porque era tudo nosso. Ah, ela era comp... tudo a VR. Ela, ela comp... comprou todos os direitos do campeonato. Peraí, ela comprou até o jogo. Tudo? Sim, era nosso. Que a operação não. que ia pros estádios era nossa. Então eu ia, rodava os estádios e tal. E pra você ter ideia, no dia que eu cheguei na VR, no meu primeiro dia. Tinha que ir pro RH. Tá. Eu falei, meu Deus, eu morri de vergonha, cara. E eu peguei o telefone e liguei pro Cláudio que é o dono da velha. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho 42 cheques devolvidos. Com Como vergonha, é que eu vou explicar, eu não Eu vergonha. Uma situação, tô tô na lama né? Olha, lógico, meu lógico, nome, cara. não é que meu nome é sujo, cara. Meu nome tá imundo. Tá na lama, cara. Eu, ele falou: você não se preocupa aqui, você é diferente aqui, me esquece de cabeça. E de lá, o que, que eu fazia? Todo mês eu recebia o meu salário, eu pegava uma parte e ia lá em cinco cartórios. Uhum. Fala, quanto que eu tô devendo? Dava uma quitada num, quitada no outro. Foi dois, três anos, cara. É, três pagando. anos nessa correria, Benjo? Não, foi mais. agora tô falando, pra, pra, pra me acertar, começar a pagar tudo, foram três anos. Eu, eu não tinha mais talão de cheque, eu não tinha cartão de crédito. É, você se fode de um se jeito se fode, que é. é. Entendeu? É Aí, difícil, né, velho? É foda. Aí complicado. o Sobra vira pra mim e quer fazer o um programa. Eu porra, porra, velho. Ué, vamos? O que que eu vou perder, né? Aí, aí eu tava te falando, aí imprimi lá uns negocinhos que eu escrevi eu bati no lance, cara. Eu fui lá na Ponte do Limão e eu o lance. Sabe quem era o publisher da Folha? O Meg, sabe o carioca, o Marcos Augusto Gonçalves? Não conheço. Pô, foi o Meg, cara, que é um cara até que outro A dia... A primeira eu... vez que você me entrevistou foi lá. Foi no lance. Foi no lance. O Bola e eu... Ele foi. Foi diria. no lance. O... o... Agora que eu lembrei verdade. Bem lá no lance, porra. Eu fui lá no lance. lance é. ali, é. O poderoso castiga, foi. Edu do... que legal, bicho. Do... É, eu sei eu, sei, eu pensei... Eu, eu ia é, falar esse... Edu, eu falei poderoso castiga pra ver se ele... Que, inclusive, em breve. Não, <risos> mas de boa. Ah, em breve. É, o, o Daniel foi... O Zucker, Zucker né? eu lembro, cara. Você me pegou em casa, bicho. Você é? passou em casa, eu morava uh -huh. nas perdizes ainda. Você uh -huh. me pegou, nós fomos lá pro lance. Você morava ali perto da PUC. Isso mesmo, isso mesmo. Que legal, Beija. Porra. E aí o Marcos Augusto Gonçalves olhei e falei, oh, por favor, eu escrevo uns negocinhos aí, tem um lugarzinho pra mim tem aí? Uma coluninha, um ah, tem papo um lugar... com benja. Tem um lugarzinho pra mim? O cara falou assim pra mim, porra, carioca, se lança aqui tá careta, porra, você tem uma coisa diferente, tu começa a segunda. E me deu a contracapa do jornal. A contracapa, que é a principal, porra. cara, eu fui escrever. E aí, qual que é o segredo quando a gente entra num negócio que não é o nosso? Vai estudar esse mercado. Vai entender, né? É. Isso, é, isso é essencial para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Vai fazer um podcast? Estuda. Vê como é que funciona, o que, que é legal, hum. como que o negócio pode impulsionar. Vai entender, cara. Não senta aí. Ah, faz aí. Isso já acabou. Isso é coisa de encaramador. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter toda uma... Ó, Saber você... como é que funciona. Uma estrutura. Cara, eu abri um canal do YouTube agora, tem 40 dias. Ah, como cara, chama, Benja? Canal do Benja. Canal do Benja. É, em do... 40 dias, tá com 75 mil e legal. eu vou fazer os negócios legais. Mas eu fui ver, falei, caralho, velho, o canal no YouTube não é gravar um negócio e botar aí. Aí peguei uma agência pra mim, pra cuidar, pra entender. é porque... certinho. Porque senão, entendeu... Vira a zona, né, irmão? Não, Vira... você, você faz tudo errado. É. E aí, eu fui entrar no mercado. Quando eu fui escrevendo no lance, eu falei: Pô, o lance tinha Juca Que José Trajano porra. César Seabra. que os César po... Seabra po... era um só, carioca só que pouquinhos. era o diretor do Jornal Nacional. Os pouquinho fera, né? Aí eu falei: Como é que eu vou escrever no meio desses caras? Eu já ia falar uma merda que mas deixa o que, caralho? É, eu já sei: guarda. Pra você guarda guardei. Eu falei: Pô, não, ninguém tá escrevendo pro jovem. Perfeito. Você teve essa leitura já que... Li... Eu vou escrever do meu jeito. Desencarnado, sem tom professoral, irreverente. Sem títulos... cagar regra, sem... É. E aí foi, cara. E foi, e foi, e foi, e foi, foi, foi. do caralho, Fiquei 13 mano. anos lá. 13 anos no lance e 18 na rádio. cara tá aí... que pariu. E aí tua vida, tua vida mudou, né, cara? porque mudou. Eu te conheci aí. Porque... Conheci o Benja também é aí. É. não E quem muito, acho que que aproximou a gente foi o próprio Zuckerman também né foi porque a comunidade judaica ela é muito <risos> unida é, né ela muito, é engajada ela é legal se ela bem, é. cara como vocês eu tenho que admirar como não nesse uh, ponto esquece Porra, né? não é isso é o que você falou nesse é, ponto é uma é uma um pensamento que eu curto que é é, ajudar o próximo, não, não dando. dando a vara mesmo aqui, meu irmão, ó, chega junto. Não, e dá dica, uma, vai ali, fala com aquele, conversa com aquele. Sim. Isso é do caralho, É muito cara. legal. Ah, aí, Isso é do aí, caralho. Nós somos um povo perseguido durante tantos anos, então é um povo que, se não se unir, fazem de novo o que fizeram há 50, 60 anos atrás, entendeu? Que é o Holocausto. Claro. Então, o povo tem que ter. O judeu precisa estar unido, cara. Não, mas eu percebo, por exemplo, a comunidade libanesa em São Paulo. É sensacional. Ah, também. também. Como eles são tá legais, bem. eles se ajudam. O cara chega aqui, eles montam uma Não lojinha. Não deixa pro ninguém outro. na mão.